Para ser combatido por todos Sem medo Além das recomendações para evitar o contágio O rádio e a TV estão unidos Na prestação de serviço De interesse público E no combate às notícias falsas Lembre-se Desinformação mata As armas para vencer essa batalha têm nome Informação e compromisso com os fatos Faça a sua parte Vamos juntos. Uma campanha da Aberto. Quando se trata de questões da lei, não basta falar o seu idioma. O que você precisa é de alguém que traduza problemas legais em soluções reais. Isso é a especialidade do Crispin Law. Temos profundo conhecimento das leis americanas e experiência comprovada em imigração, direito de família, trabalho, acidentes, criminal e contratos. Conte seu caso. Conte com a gente. Ligue 617-421-9090. Hannah Crispin agora é Crispin Law. Você tem o direito de buscar uma vida melhor. 617-421-9090 O brilho raro, que nunca sai de moda. A joia que valoriza o seu estilo e enche os olhos com todo requinte. Joia rara. Somente ouro 18 quilates do Brasil para você. Atendimento no conforto da sua casa. Pagamento parcelado. Ligue agora. Joia rara. Joias em Ouro. Fale com Dinalda Medeiros. 617-504-9679. 617-504-9679. CSP Innovation, contabilidade e consultoria em geral. Trabalhamos com a preparação de imposto, folha de pagamento, abertura de empresas, auditoria de seguro e governamental. Temos comunicação direta, rápida e fácil com os nossos clientes. Fazemos assessoria interpessoal para cada cliente, mostrando a ele detalhadamente todos os parâmetros do seu negócio. Venha nos conhecer pessoalmente em Fall River, no 275 da Martin Street, Suite 101. Ou em Waymoat, no 14 da Union Street. Se preferir, acesse o nosso site, cstinnovation.com. Fone 508-536-9495. 508-536-9495. Temos a melhor solução para o seu negócio. Bora começar bem esse programa, produção, vamos que vamos, aperte os cintos, vem junto com a gente, tamo junto e misturado, hoje tudo certo, meu Deus do céu, produção! Ai, ai, ai. Claro que é mais alegria no ar, né, que prazer estar com você, muito bom dia, hoje dia 3 de setembro 2020, quinta-feira já tá aí, né, vamos que vamos, chega junto Só sintonizar e o resto, sem dúvida nenhuma, você deixa com a gente. Tá tudo bem com você? Tá tudo certo, compartilha o nosso programa. É muito bom ter você por aqui. O programa hoje tem muita coisa boa, diga-se de passagem. O programa Negócio Fechado no ar e agradecendo sem dúvida nenhuma o seu carinho e a sua sintonia, meu amigo, chega junto com a gente, porque você é o nosso principal objetivo. Então ó, fala comigo! Tem muita coisa boa, eu quero a sua participação, né? Negócio fechado. Vamos que vamos, produção! É de única e exclusiva responsabilidade do patrocinador os anúncios, serviços e produtos divulgados no programa Negócio Fechado. Programa Negócio Fechado. Vamos aos destaques da edição de hoje. Negócio Fechado. Na edição de hoje eu vou estar conversando com a Eliana da CSP Innovations. Então, ó, uma conversa muito importante sobre imposto de renda e não só isso sobre o seu ITIN Number, atrasos do governo, o que está que acontecendo, os problemas que as pessoas estão enfrentando quando vão tentar, quando vão fazer, né, os seus documentos, fazer o seu imposto de renda. Como é que está sendo a receptividade uh, do IRS? Então vamos conversar sobre isso aí, porque tá, tendo, tá complicado o negócio, tá fácil não, hein? Então fica ligado aqui no nosso programa. Também hoje, participação do nosso querido amigo Rogério Tobias, direto de Belo Horizonte, vai estar junto com a gente aqui no programa Negócio Fechado e vamos conversar, bater um papo aí. E você que é empresário, você que quer investir, você que tá pensando em abrir a sua empresa ou você que já abriu a sua empresa, vamos juntos! Hoje nós vamos falar do Market 4.0... Uma revolução no marketing, né? Você sabe o que é isso? Não sabe não? Fica tranquilo que você vai aprender aqui no programa, viu? Então são alguns dos destaques da edição de hoje do programa que começa agora. E você vem junto comigo aqui na programação. Afinal de contas, você é o nosso principal objetivo e a gente começa como sempre agradecendo o papai do céu, meu amigo. Vem comigo. Eu Compartilhe o nosso programa, né? Vamos lá, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Bom dia, Boston! Bom dia, Boston! Bom dia, Boston! Bom dia, Brasil! Bom dia pra turma ligada com a gente em Connecticut. Muito obrigado aí o pessoal da Rádio Mundial FM, sempre acompanhando o nosso programa. São parceiros aqui do programa Negócio Fechado. Também a galera lá da Rádio Brasil Play. Muito obrigado aí à turma da Flórida que acompanha o nosso programa. Tamo junto e misturado. Obrigado mesmo pelo carinho de cada um de vocês. E eu queria indicar a você para poder pegar a sua Bíblia e ler na sua casa esse salmo maravilhoso, né? Que é, um, sem dúvida nenhuma, é um salmo maravilhoso para você poder refletir você que está acompanhando aí o programa Negócio Fechado, na sua casa, não vamos ter tempo de refletir hoje aqui, vamos falar assim, sem dúvida nenhuma, que é o Salmo 23. É, Salmo maravilhoso, em algumas Bíblias, 24, né? Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O mundo inteiro com os seres que o povo. Porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém na balada. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocentes de coração? Quem não dirige sua mente para o crime? Sobre este, sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram. E do Deus de Israel Buscam a face então, você que está acompanhando o nosso programa Esse é o Salmo Para você poder refletir aí na sua casa Para você poder sem dúvida nenhuma ler né, Pensar Você que está aí acompanhando o nosso programa Mais uma vez Eu quero agradecer aí o carinho De cada um de vocês eu, Então é, não deixa para depois não Pega aí as suas Sagradas Escrituras Pega aí a Bíblia Valeu vá se inteirar, vá estar próximo de Deus. É importantíssimo, você que está acompanhando aí o programa, é importantíssimo que você esteja próximo de Deus. Eu não sei o que você está passando, não sei quais são as suas dificuldades, mas eu sei que Deus está cuidando de você. E não é simples clichê falar isso não, Ele cuida. Mas às vezes, diante das tempestades da vida, a gente não consegue encontrar o Senhor, a gente não consegue vê-lo, mas ele está ali do seu lado, do seu lado e no seu barco. Bom, é isso, chega junto com a gente, está no ar o programa Negócio Fechado, vem comigo! galera de Boston, do Brasil inteiro e a alegria de estar junto com você aqui no programa, olha, primeiramente eu quero agradecer o seu carinho, a sua paciência, ontem infelizmente, né, tivemos aqui uma ziquezira, pelo amor de Deus, que que aconteceu nesse estúdio, rapaz, sabe aquele dia que você chega assim tá tudo bem num dia anterior, aí você chega pra trabalhar, né, você chega aqui e acha que a coisa tá tudo certo e de repente nada sai certo, né? Foi ontem, infelizmente, né? Eu preparei o programa, tava tudo certo, tranquilo, mas infelizmente foi um, um desastre, né? Então depois que terminou, passou o horário, né? Aliás, no horário mesmo eu já estava trabalhando aqui para ver se eu conseguia ver o que tinha acontecido. Olha, mas deu trabalho, hein? Graças a Deus, é... tá tudo bem, tá tudo resolvido, né? Bendito cabo aqui que Deu uma ziquezira nele, mas já arrumando é, Mas assim, até achar Esse cabo, eu vou falar pro seu negócio, hein Meu Deus do céu A paz do céu, vai conseguir Muito bem, deixa eu ver Quem é que tá aqui comigo, né ah, Deixa eu ver Alô, Alex Rei! o Alex nunca dá bom dia Assim de prima, Ele espera um pouco O que que tá acontecendo, Alex? você tá feliz desse jeito? Alô, Rogerão Bom dia, Andréia tá por aqui, seja bem-vinda Andréia, hoje tem som, o Rogerão tá aqui ó, começamos Freire, 5x3 no Bahia, o Rogério, você tava calado, quieto, sossegado, você não falava nada de futebol nas últimas vezes que você comentou aqui hein, bastou uma vitória já tá sim hein, tô de olho hein, ai ai, agora vai engatar Freire, vamos separar os homens dos meninos. Mengão, que esse hein produção, produção tá eufórica aqui no programa hein, alô Cláudio Batista, alô Claudião, chega junto com a gente, como é que você tá meu queridão, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu espero que sim viu, parceiro aqui ó, bom dia, vai ter que trabalhar no, no sabadão pra cobrir o dia de ontem, olha aí produção. Rapaz, ah, você já tomou aqui uma invertida do, do Claudião, hein? É, tá achando que... É. Tudo bem, Claudião, agora eu vou confessar pra você, ó. nós estamos trabalhando em algumas é, algumas propostas aí do grupo pra gente ter mais participação aqui é, no dia a dia, sabe? Então a gente tá pra bolar algumas coisas, aliás, então, eu não quero falar, não queria falar agora também que a gente tá trabalhando em algumas coisas pra gente poder fazer mais ainda para essa comunidade linda, né? Hoje tem o um programa Negócio Fechado, que eu apresento aqui pela manhã e depois não tem mais, é só no outro dia. Mas nós vamos ter que começar até algumas outras coisas acontecendo, né? Então fica ligado com a gente, você que tá acompanhando aí o programa. Então vamos fazer um negócio bem bacana aqui, tá? Então agradeço você pelo carinho e a sua sintonia. Fica ligado aí, mano. Deixa eu pegar, hein? Bom, antes de conversar com a nossa querida Eliana, né? Tem muita coisa, Gênio, o bicho tá pegando aí no IRS, hein? Se você fez o seu IT number e não recebeu até hoje, você vai saber o porquê, né? É... Então, vamos conversar com o um especialista já já aqui no programa Negócio Fechado. Fica ligado com a gente e daqui a pouquinho eu vou pra Belo Horizonte pra falar de marketing também. Enquanto isso, vamos trazendo notícias... Aqui no programa Negócio Fechado, vamos começar com o dólar, produção. No programa Negócio Fechado, cotação do dólar. Bom, a é importância a gente começar com a cotação do dólar, que o dólar ontem deu uma despencada, né? O dólar fechou em forte queda de 0,49%, fechado aí a R$ 5,35. O euro também fechou com uma queda maior de menos 1,93%, cotado a R$ 6,31. Sim, foi o câmbio ontem Ontem que nós tivemos aí o lançamento Da nota de 200 reais No Brasil, meu amigo E tem a imagem aí do Lobo Guará Era a pauta aqui do programa ontem Mas caiu, né? Dá nada, né, produção? Deixa eu agradecer aos nossos amigos e patrocinadores também Antes de seguir aqui com as notícias Quero agradecer enormemente A turma do Censos 2020 Gente, ó, se você ainda não fez o Censos Vale a pena você fazer Vale a pena mesmo, mas sinceramente você não perca tempo, faça, né, porque é muito importante para a sua comunidade, cara. É muito importante você entrar no site e fazer ouvir a telefone. É rápido, é fácil, é simples. Inclusive, né, você que está acompanhando aí o nosso programa, uh, você não vai demorar nada para fazer, né? Você pode pegar o seu telefone aí ligar, e ligar e fazer em português. Então, todas as facilidades possíveis para que você garanta renda, para a sua comunidade, né? E também mostra que você existe. Independentemente de você ser ou não, é, ter os seus documentos ou não aqui nos Estados Unidos. Isso não enfrói nem diminui. A importância é a mesma. Você deve ser contado. Nós então estamos na reta final... É, do census 2020 você tem até o dia 30 de setembro para preencher o census 2020 USA e garantir verbas para escolas, estradas e hospitais da sua cidade receba o recenseador na sua casa ou responda em português no computador, tablet ou celular www.2020census.gov PT se preferir pode ligar no 844-474-2020 você que está acompanhando aí o programa, não espere mais, não deixe para depois. Vale a pena, você que está acompanhando aí o programa, fazer sim o centro. Deixa eu também agradecer os nossos parceiros, né? Ah, agradecendo a Nivaldo Guedes Imóveis. Você que quer investir no Brasil, o dólar ainda está em alta, né? Está a mais de 5, olha que loucura isso. Então você deve, sim, claro, investir o seu dinheiro em algo seguro. Olha, aí eu confesso a você, eu tenho estudado aí vários meios de, de, de, de investir o dinheiro e eu continuo dizendo a você que investir em imóveis no Brasil é uma excelente coisa, sem dúvida nenhuma, porque ele vai alavancar os seus outros investimentos, né? Então, vale a pena você investir, você quer ganhar dinheiro, ligue para o Nivaldo, conversa com ele. O telefone é o 617-387-4700, 617-387-4700. 4700. Doutora Hannah Crispin, advogada da palavra fácil. 617421 9090. 617421 9090. Quero começar aqui o nosso giro de notícias, junto com você aí do outro lado e agradecendo o seu carinho. Alô, Pinheiro! Acompanhando o programa também, Pinheiro, tá por aqui. Bom, eu quero começar lá no Brasil falando da Lava Jato. É isso mesmo, a Força tarefa força Tarefa da Lava Jato. Pediu demissão coletiva, meu amigo. A coisa tá meio estranha por lá, viu? Sete integrantes da Lava Jato de São Paulo pediram demissão da Força-Tarefa na noite desta quarta-feira. Esse vai ser o principal assunto no Brasil hoje, principalmente nos jornais uh, agora pela manhã, né? E durante o dia inteiro, também à tarde, né? Em documento encaminhado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né? Uh, eles alegam incompatibilidades insolúveis... Com, as, com a atuação da procuradora natural dos feitos da referida Força-Tarefa, que é a doutora Viviane de Oliveira Martins, ou Martinez. Com a demissão coletiva, não sobra nenhum procurador na Força-Tarefa, né? Vai ter que correr aí contra o tempo. São eles Guilherme Rocha, Tiago Lacerda, Paloma Alves, Janice Agostinho, Marília Soares, Paulo Sérgio Yuri Correia da Luz. As críticas à chefe da Lava Jato em São Paulo estavam se acentuando nas últimas semanas. Fontes dizem que Viviane é burocrata e sem comprometimento com essa operação, da Lava, com a operação Lava Jato, né? Mas também há claramente o um incômodo com a incerteza em relação ao futuro da força-tarefa no momento em que ela tem tentado avançar em investigações que sempre tiveram dificuldades no Estado, como as contra José Serra e o ex-governador Geraldo Alckmin. As emissões ocorrem na, estreia, na esteira do pedido de afastamento de Deltan Delanyol, no comando da Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba, apesar de os procuradores paulistas considerarem seu substituto, Alessandro Oliveira, um ótimo quadro técnico. A frustração é grande. Bom, em Brasília, a leitura na PGR é a de que a saída coletiva poderá ensejar processos administrativos contra os procuradores Uh, e que há uma clara reação a Aras no gesto. Ou seja, vamos ver como é que isso vai repercutir ainda hoje, né? Está tá pegando, meu amigo. Aliás, no nosso Brasil, deixa eu trazer aqui pra você alguns fatos desta quinta-feira, 3 de setembro. Vamos lá, produção? Alguns fatos que estão acontecendo por lá hoje são destaques... Bom... Um dos destaques, sem dúvida nenhuma, é o afastamento de Witzel. Wilson Witzel segue afastado do governo do Rio de Janeiro por 180 dias. A decisão veio por 14 votos a 1 na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Whitzel, ele é suspeito de ter se envolvido em fraudes e desvios de verbas na área da saúde. O Supremo Tribunal Federal, STF, negou um recurso da defesa, pela cassação da liminar que determinou O afastamento aí do governador Deixa eu abrir um parênteses aqui Eu acho que uma das maiores frustrações No quadro político foi uh, É isso que está acontecendo com o Witzel Eu vou ser sincero para vocês aqui No que está acontecendo Eu não sei Aqui não é defendendo o, o governador até então Mas eu não sei até que ponto Dá para confiar no que estão fazendo também Se não tem falcatrua, tramóia, né? Eu tenho minhas dúvidas não tô, claro, pelo amor de Deus, não estou aqui é, dizendo que, tão, que é um, aspas, golpe né? Não é nada disso, mas de repente possam estar carregando nas cintas, Eu não sei Estou dizendo que o Rio de Janeiro está numa situação tão complicada, tão difícil Que é um querendo derrubar o outro Está entendendo o que eu quero dizer? Então hoje está lá o Y, Então nós vamos aqui fazer um esquema, ele não está como a gente quer E nós vamos derrubar ele Amanhã entra o Freire Brás, governador do Rio de Janeiro. Beleza, o Freire também não tá no nosso esquema, nós vamos derrubar ele. Entendeu? Aí o Whitson quer derrubar quem tá abaixo, do lado, do meio, e aí tem essa bagunça danada. E o Rio de Janeiro parece que... parece não, a corrupção é um mal endêmico, um negócio assim terrível. Quem entra, parece que já entra dentro de um sistema difícil de sair, uma panela de pressão que você... É... Né, acaba se corrompendo. Né? Então, para mim, uma das grandes frustrações políticas até o momento nesse ano de 2020 é, sem dúvida nenhuma, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Uma das, uma das grandes decepções porque ele chegou com um banca, né? e juiz daquela coisa toda. Vou botar moral, vou fazer acontecer e tarará, não sei o que lá. E, de repente, envolvido num escândalo desse, desviando dinheiro pior da, da saúde, né? Que já é tão complicada no Rio de Janeiro. Se isso se comprovar, meu amigo, é que seja afastado e punido de, de qualquer jeito. Né? Bom, também no Brasil, Fabrício Queiroz, o ex-assessor de Fábio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e a filha dele, Natália, devem prestar depo... depoimento nesta quinta-feira na sede do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. O inquérito apura o suposto vazamento de informações da Operação Funa da Onça em 2018. Aliminar que manteve a prisão domiciliar de Queiroz e da esposa dele, Márcia Aguiar, será julgada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O texto da reforma administrativa deve ser encaminhado nesta quinta-feira ao Congresso. Uma das propostas é que a presidência tenha mais liberdade para enxugar os gastos através de decretos presidenciais, com a possibilidade de criar ou fechar órgãos públicos desde que isso não gere aumento de despesas. São algumas da, alguns dos destaques desta quinta-feira no Brasil e você acompanhando aqui no programa Negócio Fechado. Olha, vou para um rápido intervalo comercial e eu volto na sequência com a Eliana para a gente poder conversar aqui no programa Negócio Fechado. Vem comigo, compartilha para todos os lados. os você é o nosso parceiro aqui no programa Negócio Fechado. Deixa eu ver quem é que tá por aqui, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Arará. Quem é que tá por aqui? Ah, o Alex aí está dizendo, ó, cinco foi pouco. Tá todo, todo aqui, né, Alex? Daqui a pouco eu vou falar que dá os resultados do Brasileirão. É, você que não viu, teve aí a farra do Flamengo, 5 a 3 né? No Bahia. É, e a casa caiu por lá, hein? A casa caiu por lá no Bahia. 5x3, meu amigo, partida válida aí pela sétima rodada do Brasileirão, teve técnico caindo. É... é a dança dos treinadores aí no Brasileirão, né? Bom, e tem jogos hoje também, Bom, daqui a pouco eu trago aí os resultados da sétima rodada do Brasileirão, que começou ontem. Vamos lá, produção, intervalo rápido então. Eu volto na sequência. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Deixa eu mandar abraço aqui pra turma. Marione, bom dia. Tô vendo aí muita gente com os perfis amarelados, né? Legal. Bacana demais. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Ah, intervalo. Vamos lá, produção. Eu não vou enrolar aqui, não. Eu vou lá que senão depois vocês ficam bravos comigo. Eu volto já. Segura aí, meu povo. até um lá em outro carro. Vamos junto e me hein? Vem comigo aqui no programa. Taca limpa no carrinho. Mas se cuida, né, meu?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 brasileira. Vamos falar do censo? O censo é uma forma de obter dados importantes que podem afetar diferentes aspectos da sua vida. Legisladores, empresários, professores e muitos outros profissionais Usam esses dados todos os dias para fornecer serviços, produtos e apoio à sua comunidade. Todos os anos, bilhões de dólares em financiamento federal são gastos em hospitais, corpo de bombeiros, escolas e outros recursos com base em dados do Censo. Se você ainda não preencheu o Censo 2020, saiba que o prazo termina dia 30 de setembro. Os essenciadores estão visitando as casas, mas você pode facilitar respondendo em português no www2020 pt do seu computador, tablet ou celular. Ou se quiser, pode ligar no 844-474-2020. As informações são sigilosas. Census 2020, todos contam, independentemente do status imigratório. Apoio NEC, New England Community Center. Existem momentos em nossa vida que é importante dar um passo para o futuro.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 Ou em Weymouth, no 14 da Union Street. Se preferir, acesse o nosso site csepinnovation.com. Fone 508-536-9495. 508-536-9495. Temos a melhor solução para o seu negócio. Estamos de volta com o programa Negócio Fechado. Produção, bora voltar! Voltando com você aí do outro lado, vem comigo, aumenta aí o volume, tamo junto, misturado. Hoje, quinta-feira, dia 3 de setembro e você ligadaço aqui com a gente, hein? Vamos que vamos! Aumenta aí o volume, né? Rádio Negócio Fechado o Programa Negócio Fechado, entrevista Claro, agora é hora de falar com ela, trocar uma ideia, conversar, saber o que tá acontecendo, gente. Na hora de fazer o seu imposto de renda, você tem escutado a gente falar, tem ouvido aqui a gente falar, da importância de você fazer o seu imposto de renda e não só fazer o seu imposto de renda em qualquer lugar, de jeito nenhum, mas com quem entende, com quem sabe o que está fazendo, com quem tem profissionalismo. Esse é o caso da CSP Innovations. É por isso que a gente indica, é por isso que a gente fala aqui no programa. Deixa eu chamar ela para cá, Eliana. Como é que você está, minha queridona? Bom dia! Chega junto, chega para cá. Como é que estão as coisas? Bom dia, filhinho. Estamos bem, graças a Deus. O escritório aberto em Weymouth Agora, Eita. hein? Então, menina, a gente tem falado aqui Desse escritório lá em Weymouth Deixa eu perguntar pra você Antes de entrar nos assuntos que a gente vai conversar aqui Por que, que vocês escolheram Weymouth? Por que, que você veio assim na sua cabeça? Pô, vamos lá pra Weymouth, qual que foi o critério? Então, o Emus, porque assim, a gente fez um estudo, né, e, e a gente verificou que realmente na região de South Shore, porque o Emus está é localizado nessa região, onde uhum. tem várias cidadezinhas que fazem parte do South Shore, tem para mais de 15 mil brasileiros, ou Freeling. Uau, mais de 15 mil Bastante, não é? Que legal e, e a gente viu a carência, né? De ter profissionais qualificados nessa região Entendi. Então por isso que a gente escolheu exatamente a, a cidade de Weymouth, Porque Entendi. tá bem localizado, né? Que bacana, né? E como é que estão indo as coisas por lá? Graças a Deus, a gente abriu essa semana, né, no uhum. dia 1 de setembro. Tá? A gente ainda está finalizando algumas coisinhas do terapia do escritório, não é? Mas a gente já está aberta ao público, atendendo no telefone 508-536-9495. E o nosso endereço é 14 Union Street. A gente está bem no centro da cidadezinha de Weymouth, do lado do departamento do Fire Department. Então, você tá, quer se localizar, muito, do lado dos bombeiros aí, presta atenção, tá lá a CSP Innovations. abriu essa semana tá fresquinho para poder receber já você e poder cuidar do seu imposto de renda, né? Aliás, vamos falar um pouco do, do imposto de renda, porque, Eliana, é, tô sabendo que tá acontecendo um caminhão de problemas com o governo federal. Queria que você explicasse um pouco das complicações que você... É, né, que o escritório da CSP Innovations, mas não só o escritório da CSP Innovations, né, vamos dizer assim, o país inteiro, está enfrentando por conta do que está acontecendo lá na, no IRS. Eles voltaram a trabalhar recentemente, é isso? Explica aí para uhum. gente e, e nos conte o que está pegando. né? E vamos por assunto, daqui a pouco nós vamos falar do IT Number também aqui no programa. Então, Freelen, o é, que, que acontece? O RS voltou, realmente, alguns departamentos voltaram a funcionar a partir do dia 15 de julho, né? Então, é, na, no período da pandemia, eles estavam fechados, a gente não conseguia fazer nenhum contato, nem por telefone, uh, é, nem nas linhas que a gente tem de priority, que é própria para o profissional, a gente não conseguia fazer contato e nem para o taxpayer, né, para a linha do taxpayer. Aí, a partir do dia 15 de julho, alguns departamentos voltaram a funcionar e outros começaram a funcionar só realmente a partir do começo de agosto. O que está acontecendo? A gente está tentando fazer as ligações para resolver algum problema de cliente que precisa realmente ser resolvido diretamente com o Aes e a gente não está conseguindo ser atendido, Frelem. A gente passa, tipo, duas horas, três horas no telefone... E, às vezes, a ligação é até derrubada. Nossa. Tipo, alguém atende a ligação e desliga. Ai, não que entendeu? frustração. <risos> Aliás, o AES, ele já é ruim de mexer no sentido assim de atender telefonema. Agora, então, pelo que você está dizendo, a coisa piorou. Piorou, né? piorou. Pior, pior, e eu já tinha imaginado que isso ia acontecer, não é? Até comentei com o meu parceiro e comentei com alguns clientes que esse ano vai ser um ano muito atípico. E nós vamos ter mais problemas do que o normal. Porque como eles voltaram a trabalhar no dia 15 de julho, imagina você, tem milhares de coisas lá pendentes. Sim. É, eles voltaram a trabalhar, mas não com todos os funcionários, a quantidade de funcionários correta para poder resolver o tanto de pendência que eles têm. Então, você imagina, tudo é feito, assim, daquela maneira, né? Na correria, Entendi. feito de qualquer jeito. Entendi. E aí, acaba acontecendo muito mais problema, não é? Nossa. E é o que está realmente ocorrendo já, Entendi. já está ocorrendo agora. E, tá? e, aí, e aí, quando vocês fazem isso, no, gera a frustração de não conseguir resolver o problema. E como é que fica o cliente, no caso, quando você... Liga, sei lá, o cliente liga depois. E aí, conseguiu falar como é que fica a situação para explicar para esse cliente e fazer ele entender que a culpa não é de vocês? Então, isso que é a parte mais complicada, né, Freeland? Que a gente está realmente já, assim, tendo é, dificuldade porque algumas pessoas não conseguem entender que para resolver alguns problemas a gente depende do RAS, a gente depende do governo, né? então Entendi. a gente precisa é, ter a paciência do cliente, a compreensão do cliente para que a gente possa resolver ajudá lo a resolver o problema, né? E nessa situação, como eu falei, a gente tem uma lista lá de coisas para serem resolvidas e a gente está resolvendo possível, né? Então a gente, a CSP, ela trabalha com muitos feedbacks. Para o cliente, a gente está sempre se comunicando com o cliente, dando atenção, passando informação, a posição do problema, mas infelizmente alguns entendem e outros não, né, Filipe? É. Aí é um pouquinho complicado para a gente e a gente precisa da compreensão do nosso cliente. É, gente, porque tem coisas que fogem da nossa... Não, não é culpa, a gente não pode fazer nada, tá fazendo o que a gente pode fazer, tá fazendo, né, é, é bem isso. Agora, me diga aqui também, as pessoas que fizeram o IT Number é, e ainda não receberam esse IT Number, como é que fica a situação? É, o pessoal, tá... É uma bola de neve, assim, que incrível, né, como você falou aí, esse ano deve ser um dos mais complicados por conta de tudo que tá acontecendo, né? Então, as aplicações dos IT Numbers também estão tendo ah, uma demora maior do que o normal. Eita. A normalidade para uma aplicação ser completada é uhum. até oito semanas. Essa é a normalidade. Só que desde quando começou a pandemia, essa situação mudou completamente. Então, nós estamos levando até 18 semanas para receber uma aplicação. tá? Então isso também é uma coisa importante da pessoa entender que a aplicação, os documentos são preenchidos né, no nosso escritório, nós fazemos a validação do passaporte, a pessoa não precisa mandar o passaporte original porque o nosso escritório faz a validação, nós organizamos todos os documentos necessários e nós enviamos isso para o governo. Só que o processamento e a criação do número é feita pelo governo, não por nós, né? Nossa. Então, a partir do momento que a documentação saiu do nosso estabelecimento, a responsabilidade dessa documentação é do governo. Hum. Então, o agente lá do governo que recebe esses documentos, ele tem que processar o táxi da pessoa e criar o um número e mandar esse número pra gente, então, isso está demorando, porque você imagina, tem milhares de processos lá, como eu acabei de falar, eles voltaram a trabalhar no dia 15 de julho. As aplicações que nós fizemos em fevereiro, o pessoal está começando a receber agora, para você ter ideia. Nossa, mãe! <risos> é, então, as aplicações que foram feitas em março, abril, maio, vão ser recebidas bem mais para frente, né, Filen? caramba, Sim. nossa aí é o que eu te falei, a pessoa tem que ter paciência e uhum. esperar não é? nós estamos sempre fazendo o update das informações, a gente verifica a gente vai na website verificar o status da aplicação uhum. mas não tem o que a gente fazer, porque é como eu falei a partir do momento que os documentos saem do nosso estabelecimento Sim. essa responsabilidade passa do gol tá? É, gente, são, situ... são novos tempos, novas situações, meio que tendo que aprender como é que funciona a coisa toda. O IRS que não é nenhuma belezura de se lidar, né? Vamos dizer assim, né? Agora com essa pandemia a coisa fica ainda mais complicada. E agora também vou te dizer uma coisa. Você que está acompanhando o nosso programa, pode contar e deve contar com profissionais excelentes, como a CSP tem né? disponíveis para poder ajudar você, para poder... De da melhor forma possível, minimizar minimizar esse tempo de espera. E, gente, a Eliana vai fazer o que tiver ao alcance dela, juntamente com os profissionais que estão lá, para poder conseguir aí os seus... É, como é que eu posso dizer? Ter sucesso e êxito aí na sua situação. Apesar de tudo isso que a gente está dizendo, Eliana, também tem tido sucesso e êxito, como você disse aí, né? Tem conseguido os números na medida do possível, tem recebido, né? Sim, tem recebido. Agora o pessoal está começando a receber, eles estão começando a liberar uhum. os números, não é? Já uhum. recebemos vários é, números. Praticamente todas as aplicações feitas em fevereiro já foram recebidas, porque nós fazemos muitas aplicações. Graças a Deus, a gente faz assim várias aplicações por semana. Tá? Então as aplicações feitas em fevereiro, que foram enviadas em fevereiro e as de março já estão sendo recebidas. Tá? Então, isso é importante, não é? Então, e como eu falei, a gente está sempre se comunicando com o nosso cliente para dar realmente assim uma posição da situação. A gente não deixa o cliente no vácuo, né? Tipo, a pessoa foi até o nosso estabelecimento, fez a aplicação e acabou. Ninguém mais se comunica, ninguém passa informação. É. Não, nós não fazemos isso. A gente está sempre entrando em contato com o cliente para dar um, uma posição para ele do que está acontecendo. O que é importante, né, Freire? A claro, pessoa saber dúvida. que você tem um profissional que está acompanhando o seu caso. É, e que pode contar com ele, né? Está ali e pode contar Exato. com ele. Isso é importantíssimo. Bom, você que Com tá... certeza. Diga, pode falar. Outro, outro fato também muito importante que é, é bom as pessoas saberem, por exemplo, as pessoas foram fazer os táxis pedir o parcelamento do valor a ser pago, tá? Isso pro governo federal. O governo estadual a gente não tá tendo tantos problemas, mas a pessoa pediu o parcelamento do valor a pagar. Foi feito o pedido do parcelamento, o pedido do parcelamento foi enviado eletrônico, tá? Supostamente foi processado junto com o táxi que foi enviado. Porém, Muitas pessoas estão recebendo uma carta, Frelin de cobrança do valor total, como se o pedido de parcelamento não tivesse sido enviado, tá? Hum. Só que essas cartas, elas são assustadoras, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que deve 8 mil, 10 mil, recebe a carta falando você deve 10 mil e tem que pagar. A pessoa isso já entra em é. pânico, né, Frelin? É, já um <risos> pelo amor de Deus, né? <risos> pois é, e aí a pessoa pensa assim Ué, mas eu fui até o meu contador e pedi para ele parcelar isso Por que eu estou recebendo essa carta de cobrança do valor total? Vai sobrar Não pra se assustem uh... Por quê? Hum. É, isso está acontecendo, está acontecendo com a maior parte das pessoas Que tem um valor a pagar uhum. Mas eles estão emitindo essa carta por engano esse é o outro problema que está acontecendo, Freeling. Além de tudo, ainda estão fazendo o negócio errado, né? Mandando por engano. <risos> Exatamente. Beleza. Que beleza. Porque gente. Na, na própria carta, se a pessoa sabe ler inglês uhum. e se ela for ler a carta toda, na própria carta diz, se você tem um pedido de parcelamento, você pode desconsiderar essa cobrança. Hum, entendi. Só que ninguém lê a carta, já todo mundo só vê o valor aí. a pagar. É, já desespera em <risos> cima, já viu o valor, já sai louco ali, né? Então... Exatamente, já <risos> entra em pânico e céu. liga pra gente. Ué, mas eu pedi meu parcelamento, o que aconteceu? Ah, já passei. Então, já fique sabendo que essa carta, embora ela seja... É, aparece lá o valor da sua cobrança, mas se você tem um pedido de parcelamento não se preocupe com essa carta de cobrança. Entendi. Porque não quer dizer que o Ares vai, vai tirar o dinheiro da sua conta, aquele valor total uhum. que você deve. Se tem Entendi. um pedido de parcelamento, esse pedido foi registrado e vai ser processado, tá? Então, gente, não precisa se desesperar se você recebeu essa carta aí do governo, não. Pelo amor de Deus, dá uma ligada para a Eliana, conversa com ela, vale a pena, eu tenho certeza que ela vai poder te ajudar. Eliana, deixa o telefone aí para as pessoas poderem entrar em contato a partir da semana que vem, a Eliana vai estar aqui através de imagens também, para você poder conhecê-la, a gente poder bater papo aqui no programa, você já tá vendo uma foto dela que tá aqui do meu lado, né é, mas semana que vem, Eliana tá convocada é, para estar aqui através de imagens, com, de vídeo, junto com a gente, viu? Ótimo, vai ser um prazer, Freelan. Então o nosso telefone é 508-536-949. Esse telefone, Freely, é tanto para a região de Fall River como para a região de Weymouth. É, você liga para esse número e aí tem a opção de você escolher um para Fall River e dois para Weymouth. Então, gente, ó, tá simples demais, ó. Tá, você que está acompanhando aí o programa. Não, todos os meios que você precisa, você vai encontrar para poder conversar com a Eliana. E o mais legal de tudo que a gente falou aqui: que quando você ligar, você vai encontrar ela. Né? Você precisou, você vai encontrar ela. Não tem essa de ligar e aí não atende, aquela dificuldade, você precisando de alguma coisa. Não! É bater batata. Não é isso, Eliana? Com certeza, Frele. Nós temos uma equipe muito boa, né, que atende as ligações, que passa os recados e nós sempre damos o retorno para o nosso cliente, tá? Isso é feito e eu tomo conta disso pessoalmente e todas as ligações estão retornadas. É isso aí. Eliana, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação aqui no programa. Te vejo na obrigado. semana que vem, viu? Obrigada, Filho. Um bom dia pra você e a semana que vem a gente se fala ah, mais. Opa, nos falamos sim e vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre o que tá acontecendo aí nesse momento no IRS e de outras coisas também. Obrigado pelo carinho, uma excelente quinta-feira. Gente, essa é a Eliana da CSP Innovations, junto com, a gente, junto com a gente aqui no programa Negócio Fechado. Pois é, e sem, sem era nem beira, meu amigo, já vamos acionar Belo Horizonte. Belo Horizonte que tá baquiada hoje, né? Belo Horizonte que tá... O lado azul de Belo Horizonte tá meio baquiado hoje, né? <risos> Negócio fechado. Deixa eu chamar ele pra cá, Rogério Tobias, chega pra cá, meu queridão, consultor de empresas, faz um trabalho maravilhoso e você que tá acompanhando o programa Negócio Fechado, sempre o acompanha aqui com a gente, fazendo um trabalho diferenciado mesmo. Ô Rogerão, como é que você tá, meu queridão? Seja bem-vindo! Bom dia, Filipe. Bom dia a todos aí. Tudo bem? Como é que está Boston? Tudo bem, graças a Deus. Começando a esfriar, né? Como diz o outro. Começando ah. a sentir aquele friozinho, né? Mas tá bom. Ainda não tá aquele frio, mas só começando, né? Dando o ar da graça, vamos dizer Quando assim. Quando ele chega, chega cortando também, né? Chega, ele não perdoa não, né? Agora, como é que tá aí Belo Horizonte? Depois de ontem, como é que tá aí as Olá, coisas? O que você falou aí... Você ah. falou aí, batei batata. Você tá falando do Cruzeiro, não? Não. <risos> Ai, meu Deus do céu. Não, de jeito nenhum. Tem nada, homem, feia aqui. É, né? rapaz. E tá feia a coisa, hein? Tá feia a tá coisa ruim. pro lado aí do seu... Tá lá já, se eu não me engano, não tô com a tabela aqui na minha frente, mas é o primeiro fora da zona de rebaixamento, se eu não me engano. Então é. a situação tá... Já tem que acionar, já tem que fazer alguma coisa, porque... Né? Sabe qualquer dia desse aí, Rogério? A gente podia falar dos erros cometidos em termos de marketing e outras coisas mais pelo Cruzeiro. Né? Eu tenho certeza que você é. já deu uma olhada e conseguiu perceber assim, várias coisas que aconteceram aí no longo dos anos que levou o Cruzeiro a essa catástrofe, né? esse desastre é, que a gente está vendo aí. Né? O time em campo está pagando por aquilo que aconteceu fora do campo, né? não é isso? Eu acho uma ótima ideia, um bom tema, porque... O marketing do Cruzeiro era muito bom, muito interessante, era um time é, de alto nível, um, um, uma comunicação de alto nível e hoje realmente está essa coisa perdida aí, sim. né? É, então vale a pena a gente discutir e verificar se houve erros do ponto de vista administrativo, né? houve erros lá no campo de futebol, que aí não vai ser muito a nossa, sim, sim. A nossa área, sim. pode também comentar, é, como, como torcedor e como... Torcedor não, porque eu não sou torcedor. torcedor ah, já mas... entregou, já entregou. Não dia não. Já entregou. <risos> <risos> arranquei dele hoje. Aplausos para do céu. Já arranquei dele aqui. Vai, vai. Pronto. <risos> e... Mas a boa notícia que nós temos aqui no Brasil hum. é que o governo federal, e a boa notícia é para os empreendedores, o governo federal criou uma série de, de linhas de crédito pós-Covid, é, com, com, é, é, então, eu estava olhando agora, agora de manhã, uhum. um, um pequeno empresário, ele vai ao banco, uhum. mostra lá a situação dele, a dificuldade, a folha, de, a folha de pagamento, mostra as notas fiscais que ele não tirou, uhum. ele está conseguindo é, empréstimos a valores assim, muito interessantes. Então, é, é uma boa Entendi. notícia, Entendi. porque o número de empresas que não quebraram tem que ser contabilizadas. Entendi. A gente também tem que reconhecer que muitas empresas quebraram. Em Belo Horizonte foram 137 restaurantes. Nossa! Mas, tem aqueles que não quebraram, tem ah, as empresas. É, é uma coisa muito triste, né? Nossa. A gente anda pela rua e fala, ah, aquele restaurante que eu almoçava nele, ou que a gente trazia a família, está lá fechado, aluga-se. Então isso é Nossa. muito triste. Mas a gente tem que reverter também. Peraí, tem outras empresas que quebrariam, empresas de transporte, empresas... De, de, de, de, de shoppings, lojas de shoppings, que não quebraram. E que é, agora, ainda, além disso, ainda tem uma linha de, de financiamento que o governo está dando realmente ó, a juros muito interessantes. Então, dá para a empresa fazer uma liquidez maior e conseguir aí continuar né, para o segundo semestre, que a expectativa aqui do Paulo Guedes, a expectativa aqui da, da direção do país é muito interessante. E eu também acredito nisso. Ah, eu só queria comentar isso Porque tem que ter notícias boas também né É, eu acho é verdade que... Imagina É isso mesmo, tem que ter notícia boa Só notícia ruim não dá não Aliás, vamos falar aqui, eu acredito que seja uma notícia boa Que raio de marketing 4.0 é esse? E estão dizendo que é uma revolução no mercado então, eu já quero começar é o assunto hoje aqui do programa. Se você quiser que está assistindo aí, pode interagir com a gente, escrever, mandar mensagem, conversar. Temos aqui um, um especialista, né? um professor universitário, um cara que viaja o Brasil inteiro dando palestras e ajudando empresas a melhorarem e construíram, construírem o seu patrimônio. Né? Então, assim é muito importante... Você que está acompanhando aí o programa. Se você é empresário, entrar em contato, faça sua pergunta. Enfim, né, participe do programa porque vale a pena mesmo. Para você ter esses minutos aqui com esse cara aí, meu amigo, você ia ter que desembolsar uma grana né, para poder conversar aí com ele porque é muito requisitado e a gente tem a oportunidade de ter ele aqui né, falando com a gente aqui no programa e ajudando você. O que, que é esse Market 4.0, meu querido Rogério? eu e, e, ouvinte, é o seguinte, o marketing, o pessoal dividiu o marketing em quatro momentos. Então você tem o primeiro momento, que é o momento que o marketing era aquela coisa mais grosseira, voltada para si mesmo, a empresa preocupada em vender e depois se vira, em produzir. Então esse é o marketing 1.0, que era um marketing bastante próximo do que eu como empreendedor, né? eu como empresário quero ganhar dinheiro e tem um cliente aí que eu vendo para ele. Então, esse é o marketing 1.0, a gente tem que estudar também o que, o que não estava muito bom. Né? e então, Depois, parte-se para o marketing 2.0, já agora aqui nos anos 90, 80, 90. E já é o marketing voltado para o cliente. Então, aquela preocupação de atender bem o cliente, você bem sabe disso, atender o cliente, falar bom dia, sorrir para o cliente, mas não era uma coisa ainda muito sincera, ainda muito próxima do coração do cliente. Depois veio o marketing 3.0, que é o, o, o chamado, o, a, o marketing do espírito, em que é, todas as empresas procuraram, agora já, no, no, no início da, do, do século, agora 21, 2000, 2010, olha você ver como é que está pertinho. Né? Então a ideia era você buscar o coração do cliente. E o coração do cliente como? É você não só vender e falar, olha, atender bem, mas também e principalmente você... É, as empresas, né, uhum. é fazer um trabalho de envolvimento emocional com o cliente, de tratar o cliente bem, de buscar o cliente na casa dele, de buscar no sentido de estar né, lá presente com ele, entender mais o que, que o cliente realmente sonha. E o Marketing 4.0 já é um momento que nós estamos vivendo aí, principalmente nos Estados Unidos, já está acontecendo e no Brasil está começando a acontecer. Então é o consumidor mais conectado, uhum. consumidor mais ligado, mais esperto, Oh. O consumidor dando compras dentro da loja física, aí em Boston, aqui no Brasil, já com o celular na mão, comprando de repente de outra loja, ou é, faz, é, é, fazendo comparações de preços. Nossa! Quer dizer, nós estamos num momento novo. É. Outra coisa, o Omnichannel. O cliente hoje, ele é Omnichannel. O que é esse negócio de Omnichannel? É aquele cliente que compra de, de todos os meios. Ele compra uma ele compra pelo computador, pelo celular, ele compra de todas as formas. Então, eu acabo de comprar aqui numa loja de Boston, e se eu estou em Boston, eu vou na, na loja é, fisicamente fazer outra compra. Quer dizer, olha como é que está mais complexo o consumidor. Então, uma empresa que não tiver essa, essa, esse formato omnichannel, ou seja, se ela não atender por mais de um, dois, três canais, se ela não entregar no delivery, ela começa a ficar fora, desse momento chamado marketing 4.0, que é o marketing do o marketing do digital, é o um novo marketing e já está acontecendo principalmente nos Estados Unidos e está começando aqui no Brasil. Ou seja, já existe essa mudança que você acabou de descrever aqui no programa no comportamento desse cliente, né? Que ele já está ali numa loja já comprando, fazendo uma série de coisas, acompanhando o preço, né? Muito interessante. É, e com a pandemia isso ajudou bastante, né? Ah, isso fortaleceu. Aqui no Brasil, hum. é, nos Estados Unidos isso já é comum, aqui no Brasil fortaleceu. E as empresas não estavam preparadas. Hum, entendi. As empresas ainda estavam naquele ritmo de, ah, eu vou continuar do jeito que eu estou, está indo Sim. bem. E agora elas tiveram que tomar um passo rápido em quatro, cinco meses, elas tiveram que se preparar, criando outras formas de atendimento, chamando empresas de TI para poder fazerem é, novas formas, novos formatos. E algumas empresas se deram bem. Sabe quando você fala assim, olha, eu não sabia que era tão bom. Hum. Então, as empresas, muitas empresas se deram bem, principalmente as empresas que fizeram um bom investimento. As que não fizeram, tem uma boa notícia, que foi essa que eu dei agora no início aí da, da minha fala. aí que bacana. Né? Vai lá, procura o governo, procura a Caixa Econômica Federal e falar, olha, eu preciso comprar um computador, eu preciso criar um sistema, e aí o um financiamento, pelo que eu tenho visto, está sendo concedido. É, Inclusive, deixa eu até pegar carona o que você está dizendo aí, essa questão do governo e tudo mais, se eu não me engano, você que está no Brasil também, depois pode olhar e, e me corrigir se eu estiver errado, teve uma mudança no MEI, que era mais complicado... E agora parece que o governo federal facilitou ainda mais a vida do empresário para poder registrar ali o seu negócio e operar de forma registrada, né? Antes tinha que pagar alguma... como é que pagar, você tinha que fazer... O bombeiro tinha que ir no lugar, ver se o que lá, e agora parece que não tem mais isso, né? Então, não sei se você está a par, mas depois você pode dar uma conferida. Então, você que é empresário, está no Brasil, teve ainda mais essa facilidade, você quer abrir esse MEI, eu não me lembro agora o que significa de fato esse nome MEI, mas é você que está aí no meio do empresarial, você vai saber, viu, Rogério? Não sei se você está a pá, mas também veio aqui de supetão, eu falei aqui no programa. É isso que está acontecendo, sim, e, e é uma, uma iniciativa do governo federal que agradou a mim, agradou a todo mundo, porque antigamente, quando você abriu uma loja na sua garagem, sua garagem, garagem que a pessoa comprou, né, etc., ou aluga, ele abria um negócio, começava a vender churrasquinho ali, começava a vender uma roupa vinha o fiscal e multava e praticamente prendia tudo, levava tudo. O que, que o governo federal fez há uns dois meses atrás? Principalmente os MEIs, né? Ele uhum. criou o mês vai lá, registra no computador, uhum. você agora tem um CNPJ. Você abre o seu negócio só depois que você abre, que você tem o um faturamento, que você vai lá no, no, na prefeitura, vai lá no órgão de registro e precisa se registrar. Então hoje não se multa mais a pessoa que toma a iniciativa de trabalhar. Trilha, isso é muito importante. Isso, isso, isso, tá é, isso é sensacional, não é, Rogério? Eu, particularmente, vibrei quando eu vi essa notícia é, é, dessa, de facilitar a vida do sujeito, para ele não precisar ser taxado como é, ilegal mais, ou não é ilegal, ou que está ali trabalhando de forma indevida, não sei. Mas ajuda desburocratizando, essa seria a palavra? Eu acho perfeito o que você está falando. E outra coisa, tirando aquele medo, né? Um casal, por exemplo, tem um espaço lá, não pode usar porque não consegue entrar na prefeitura ou junto aos órgãos aí federais e fazer o seu registro. Hoje, não. O que, que o presidente mandou fazer? E eu concordo, né? sim. É, é Plenamente. Sim, sim, você sim, vai sim. lá, abre, né? Quem está querendo abrir um negócio é quem quer trabalhar. Exatamente. Ele não quer roubar, ele quer é, ficar na moleza. Então, um casal, por exemplo, abre lá uma pequena loja, uma mercearia... Aí vem o fiscal, antigamente, né? Vinha o fiscal, multava, tomava, a pessoa se sentia é, por baixo. Hoje Sim. não. Hoje você abre, você ganha dinheiro. E aí, o que você faz? Bom, agora que eu tenho aqui um dinheirinho que eu consegui, eu vou lá registrar para eu ter também as benesses, como essa agora de você mostrar o seu CNPJ e Sim. pegar o seu, Sim. seu financiamento. Vantagem. Eles se reverteram, viu? viu? Que bom. Estão se revertendo. Então, abrir esse parênteses aqui para falar disso, você pode ir no portal do empreendedor.gov.br e lá você vai ter mais informações. E essa regra que eu citei aqui começou a partir do dia 1 de setembro. né? O microempreendedor individual, por isso que é o MEI, né? ele está dispensado de alvarás e licenças de funcionamento. Mais uma importante conquista aí, vamos dizer assim, da liberdade econômica, né? Então, veja lá, saiba mais, uma informação, se você não sabia, fresquinha para você que tá aí querendo ter aí a forma de trabalhar e se formalizar, né? Que é importante você registrar. Enfim, é bacana demais, abrir esse parêntese e vamos seguindo. Quer adicionar alguma coisa, ô Rogério? É, eu acho que o, o, o país... É, está incentivando a, a, o governo, etc., está incentivando as pessoas a buscarem novos caminhos. Era isso que todo mundo queria há muitos anos. Uhum. Então hoje eu quero abrir alguma coisa, eu quero, seja o que for, né, o risco é seu. Então você abre, se você não der certo, você fecha vai embora. Se você der certo, você vai virar um mês, você vai lá, se registra e tem agora, de repente. Você pode gerar emprego, inclusive. Sim. Começou a ter churrasco, de, é, gente demais ali no churrasco, ou na mercearia, ou num é, é, um pequeno negócio de roupa, seja o que for, sapatos. E agora eu falo, vou ter que chamar alguém para trabalhar. Aí você pega aquele menino que está lá, aquele jovem de 18, 19 anos, que está lá sem emprego, fala vem cá, vamos trabalhar aqui comigo, ele vai aprender, ele vai, sim, tem, tem, vai começar a querer estudar, porque ele tem um salário. Então, é muito interessante. Tão simples a medida, Lili, hum. e ao mesmo tempo, uma medida fundamental que vai tocar no coração de todo mundo. Que bacana, viu? Agora vamos voltar aqui para o nosso Market 4.0. É, você falando aí, aliás, vamos falar aqui dessa questão desse marketing, porque o cliente agora também participa da criação do produto, é isso? É exatamente. É, isso acontece desde uma pequena empresa como as grandes empresas, uma Avon, uma, uma, uma empresa Nestlé, a própria Apple. De, antigamente era o seguinte, por isso que eu, lá no marketing 1.0, 2.0, era assim, eu faço o produto, agora cliente, veja aqui se você gosta ou não, toma aqui o produto. A gente chama de marketing do idu, de empurrar, a gente empurrava o produto. Hoje está acontecendo uma coisa diferente, Freire e ouvintes, que é o seguinte, muito bacana, eu quero criar um produto novo, eu vou chamar um grupo de clientes representativos, Vou levar lá para a fábrica, vou levar lá para o prédio, lá no marketing, e vou ouvir essas pessoas, falar, me fala aí das suas necessidades. No que tange, por exemplo, a leite para crianças. Me fala aí, mães, senão você define o público. O que vocês acham que está faltando? Ah, está caro, eu queria um produto que tivesse assim assado, eu queria uma embalagem diferente, para na hora que eu fosse vir. No... Então, o cliente é que vai dar as dicas para o problema do produto. Então, o que, que eu vou fazer? A fábrica vai fazer um produto já sob o ponto de vista, sobre a necessidade do cliente, vai ouvir o cliente. E o pneu, vem cá, por que, que você compra pneu, não compra? Qual o pneu que você compra? Ah, eu gostaria que os pneus tivessem mais fáceis de serem encontrados. Quer dizer, para qualquer produto, né, as empresas mais modernas têm feito isso, sabe, e Obite? Eles têm buscado a opinião do cliente antes de mexer, ou antes de criar um produto, e isso também me parece muito inteligente, é uma característica do marketing 4.0, que é chamado de cocriação, é o cliente criando junto com a fábrica, o que não acontecia antes não, hein? antigamente as empresas eram meio, é, eu digo ditadoras, mas elas olhavam o cliente é, que o mercado queria mais ou menos e faziam a sua proposta, o mercado quer eu não quer, fica aí a coisa no meio, agora não, agora... As empresas estão vindo. Se eu sou um cara que vende churrasco, para não falar de dois extremos, né? Ah, você citou a Apple. Não, vamos falar do cara aqui na, na rua mesmo onde eu moro, tem um cara que domingo ele faz carnes maravilhosas assadas. Ele pegou um canto ali, por isso que tudo funciona, né? Um canto, e cada dia que eu passo lá, tem mais gente querendo, porque é bom o produto dele. O que, que é bom? Porque ele fala assim, vem cá, o que, que você gostaria? Você gostou do, da, da carne? Você acha que deveria ter outras, tipo, outros tipos de carne? E aí ele começa a ouvir os clientes. Até nesse nível, que é aquele cara mais simples e começando, ele está fazendo essa cocriação. O cliente que define. Ah, a senhora quer um tipo de frango diferente? Ah, eu vou trazer a partir do mês que vem. Então começa... Isso me entusiasma muito, sabe? Que legal. Eu tenho um exemplo, você dizendo isso aí, de um parceiro nosso aqui do programa, que é Anivaldo Guedes Imóveis, né? Ah, é, que fez um negócio bem parecido com o que você está dizendo. né? Bem isso. Juntamente com a de Castro Engenharia, eles desenvolveram a de Castro Engenharia, uma das maiores construtoras no Espírito Santo, estão é, construindo o Home Experience, que é um belíssimo empreendimento. E para construir esse empreendimento, né, a de Castro Engenharia veio aqui nos Estados Unidos conversar com a maior e melhor que é a Anivaldo Guedes Imóveis Imobiliária. E a Anivaldo Guedes, nos seus mais de 13 anos de experiência lidando com brasileiros né, e ouvindo os brasileiros. É, relatou para a de Castro Engenharia Trabalharam juntos E saiu o Home Experience Que é baseado nas necessidades De quem mora aqui E da questão de rentabilidade também E até mesmo no contrato Inclusive cláusulas, para você ter ideia Pegando o cancho Se eu sou um imigrante e não tenho documento Sou indocumentado ainda Caso eu e... seja deportado, eu não perco nada Porque eu tenho ali em Cláusula, cláusula em contrato, né? É, de que eu vou ter o meu dinheiro de volta. Então, assim, facilidades tremendas para quem está aqui. Né? Isso é uma das coisas que eu estou dizendo aqui para você, que a Nivaldo fez, Nivaldo, Nivaldo Guedes Imóveis, fez juntamente com a de Castro Engenharia para facilitar a vida de quem está aqui. Acho que vai muito nisso que você está dizendo, né? É perfeitamente. O Nivaldo Guedes está fazendo exatamente um sistema de cocriação. Eu ouço o cliente, falo, cliente, o que, que você quer? No caso do Nivaldo, é serviço, né? E, então ele ouve o que você está me falando, ele ouve o cliente. O cliente é, fala da necessidade e você adapta um contrato, você adapta é. um formato de venda, um formato de prestação de serviço dentro da, da, da capacidade do seu cliente. É isso, então, é. O resultado, o Guedes vai ter sucesso. Aliás, eu gostaria até no, de, no programa desse aí convidar, já que você estiver ouvindo aí, deve estar ouvindo, já convidar o Nivaldo Guedes para ser um dos meus entrevistados aí no programa de de sexta-feira, hein? Ah, eu tenho certeza ele, que ele... Eu tenho certeza que ele vai gostar, que ele vai gostar muito, e, inclusive ele recebeu essa semana passada, nós falamos aqui no programa um convite da TV Bandeirantes, que veio aqui no Brasil para gravar, aliás, veio do Brasil, vai vir do Brasil para gravar uma, uma série de entrevistas com ele de um de um programa que chama Empresários de Sucesso. Né, fora Olha. do Brasil, e ele foi uma dessas pessoas que chegou ao ouvido aí, aos ouvidos da TV Bandeirantes aqui nos Estados Unidos, e o pessoal quer saber por que que essa empresa, por que, que esse cara tá se destacando tanto, né, e a gente já sabe aqui no programa, e tem falado aqui no programa, então tenho certeza que ele vai gostar muito, viu, Rogério? Ah, fala com ele que eu quero ter essa casquinha dele aí, <risos> da, da palavra dele, sobre esse sucesso dele, isso interessa muito, e também falar um pouquinho do marketing dele, como é que ele tem feito, isso é muito bacana, acho que os nossos ouvintes vão é, gostar muito aí, né? E o pessoal da, da, da TV, negócio fechado também. Legal, rapaz do, do bate-papo de peso aqui, hein? Vixe, gostei disso aí. Ai, <risos> ai. Rogério, diante dessa conversa muito agradável que a gente está tendo aqui, fica aqui assim tão.. Uh, uh dá para perceber que o atendimento em alto padrão, ele continua sendo, como é que eu posso dizer, a função mais importante do marketing, né, das empresas. Tem que ter um atendimento elevado, né? É, a gente a gente vê o seguinte, eu contei aqui a história do marketing 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. E você pode perceber os ouvintes também que esses nesses quatro níveis, o grande o grande a grande saída, o grande objetivo é o alto atendimento. Quer dizer, eu acho que o marketing vai evoluir, deve ter o um marketing 5.0, acho que pode, os grandes autores aí vão, vão falar sobre isso, mas continua, eu já fiz, eu fiz essa, essa análise, continua essa pesquisa aí, continua sendo sempre o seguinte, no final das contas, temos que fazer um autoatendimento ao cliente, Freely. E aí, muitas empresas ainda pecam nisso. A gente tem puxado a orelha de algumas empresas, porque algumas empresas continuam achando, se achando, né? Se achando não ah, isso eu tenho o meu produto que é de alto nível, você vou ser cliente que entra na fila. Não, nós estamos na época da cocriação. Nós estamos na época... Eu fui fazer um exame outro dia aqui, fiquei impressionado com o alto nível de qualidade. A moça vai, vai, vai fazer lá uma, uma injeção, lá, um terapia, ela falou, oh, vou fazer isso, isso, aquilo. Caso do o senhor, por favor, comente. Quer dizer, um alto nível de interação com o cliente. E as empresas não podem é, deixar de fazer essa interação. Então, essa interação, esse, esse, essa aproximação, esse primeiro ouvir o cliente, isso é uma coisa determinante e vai ser no marketing marketing.6, marketing ponto seis, né, seis ponto, seis ponto zero, o que for. Qual que é a frase da semana, meu querido? Ela está muito dentro disso que nós estamos falando aqui. Veja, nos negócios, as coisas mais valiosas não são coisas. Eita, isso aí deu um nó na cabeça agora, hein? Fala aí de novo. Nos negócios, as coisas não são coisas. Eita, agora isso... Nos sim. negócios, as coisas mais valiosas não são coisas. Então, se você de um milhão de dólares, se você vende um imóvel maravilhoso, ele é maravilhoso. Mas mais importante ainda é o relacionamento. Entendi. Mais importante ainda é o atendimento. Legal. Mais importante que o bem que você do Apple S 12 que você está vendendo, mais importante é a pós é o pós venda, mais importante é essa é a, é a postura do vendedor, a postura da empresa que o cliente pode falar assim, eu confio nessa empresa, eu sou um defensor dessa empresa e não o produto. O produto tem que ser bom mesmo. Legal. Que não dá para abrir mão é dessa é dessa é dessa é, não coisa, né? Esse esse é uma aura, né? uma alma que, que, que está em volta do produto. Então o produto ele tem que ter um brilho, seja qual for o produto. Que seja, seja, um, seja um Apple S12, ele não, não é o valioso, o valioso é o que está em volta dele. São as pessoas envolvidas, os clientes envolvidos, é a felicidade das pessoas. Olha é, que coisa. Que bacana isso, hein? que frase boa para refletir. Precisei de um pouquinho aqui de tempo para poder entender... Uh, é, essa frase. Antes da gente seguir, a Andreia, que está assistindo aqui o programa, está perguntando aqui, o que, que eu preciso para poder vender no bairro? É, foi a pergunta dela aí. Provavelmente, ela ela está no Brasil, né? É, o que que ela precisaria para vender no bairro de repente, né? Essa é a pergunta dela. Olha, um primeiro ponto, e dentro do que nós comentamos aqui hoje, uhum. é ela conheceu o bairro. Eu, eu faria o seguinte, eu iria andando a pé, pelo bairro afora, conhecendo ali o perfil das pessoas, vendo o que que as pessoas é em que rua que elas mais circulam, o que que as pessoas estão buscando, se elas entram mais em supermercados, em mercearias, qual o estilo de vida daquelas pessoas daquele bairro. Porque cada, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, em São Paulo, nós temos bairros e quando você muda de bairro, as, as pessoas mudam de perfil, né? As pessoas têm um perfil diferente. Então ela tem razão ela tem que trabalhar no nível do bairro identificando ali qual é qual é desse, qual é a vibe né uma linguagem mais hum. qual é a vibe desse bairro e aí ela vai fazer um produto um serviço o que ela quiser fazer de forma a atender esse público né então aqui em Belo Horizonte você tem o bairro de Lourdes tem um público você tem o bairro da Pompeia e tem outro público então você não pode fazer a mesma proposta apesar de serem bairros entendi tem Sion, você tem o São Pedro que São bairros que muito parecidos mas que um bairro tem pessoas muito mais velhas o outro tem pessoas jovens então quer dizer não dá para você oferecer abrir a mesma loja nos dois bairros você tem que fazer diferenciações primeiro passo que eu diria para para Andrea é exatamente esse. dá uma, dá uma circulada a pé conversa com as pessoas para né? aqui em Belo Horizonte é comum né para na esquina e fala oh, como é que estão as coisas bom e vai conversando eu, eu... É, honesto, é, isso daqui, é, isso... é isso mesmo, é isso mesmo. Pessoas aqui conversam, isso facilita muito o pequeno negociante com aquele negociante que quer inaugurar um negócio. Então esse é o primeiro caminho, né? conhecer o bairro, ir lá no, no Google, conhecer a população, aí já entra numa segunda fase, que é mais detalhada. Mas a mais importante é a cocriação, o que você gostaria que tivesse nesse bairro? Aí ela vai falar, bom, isso aí eu posso te atender. Que legal, hein? E você que tá acompanhando o nosso programa, de repente, Andréia, mais para frente você vai precisar aí fazer um plano de negócios, né? Aí, para você ver como é que vai ser, traçar algumas coisas. Não sei, de repente o Rogerão aí pode te ajudar. Aliás, o que que você vai trazer no programa de amanhã, Rogério? Amanhã tem programa, você... sexta-feira, vamos que vamos. Você tá com uma bola de cristal, hein? Você tá. Eita... É, é, é, é... Você está precisando vir aqui dirigir o um Cruzeiro <risos> Olha, eu se me desse essa incumbência, eu iria, viu? Eu se me desse não, essa, se essa incumbência, eu iria, eu iria. Gosto de futebol, gosto de ser. É, me, me fascina essa, essa, esse mundo do futebol. Nós temos, tínhamos um clube de futebol aqui, jogamos pela quarta divisão aqui nos Estados Unidos, demos essa parada com a pandemia. Então, eu gostaria. Tem muito dinheiro e dá para fazer. Aqui a gente não tem dinheiro e ainda faz, né? Vai lá, Tamo junto aí, vou torcer pelo seu time aí, com certeza. <risos> aí, ó. Manda ver. Então, é o seguinte, Andréia e, e Freely e, e, e ouvintes, amanhã no, no programa, nós vamos falar, é 12 horas aí de, de Boston e 3 daqui do Brasil, nós vamos falar exatamente sobre plano de negócios para empreendedores. Olha aí, plano de negócios. É. Rapaz, vou te contar um negócio, hein? O, a pessoa que sabe já como fazer, os passos que deve dar para ter um plano de negócio, eu, eu me arrisco a dizer, me corrija se eu estiver errado. Já sai na frente, viu, Rogério? Ah, com certeza. O, o pessoal que faz pelo sentimento, claro, isso tem um valor muito grande, Sim. né? Agora, quando você começa o seu negócio já com um plano de negócios, com valores definidos, com um público-alvo que você já identificou e vai atender, uma série de passos administrativos que têm que ser tomados, a questão do marketing, a questão da comunicação, tudo isso planejado para dois, três anos, você já entra no mercado com um diferencial em relação aos concorrentes. Olha então aí. é fundamental, eu convido a todos aí para amanhã estarem no programa com a gente. Estarei na audiência, pode ter certeza absoluta. É um programa valiosíssimo, viu gente? Isso é importantíssimo no seu business. Até mesmo você que já tem aí, o seu, já está investindo, já tem o seu business e tal, e pá, é, de repente você vai precisar fazer uma proposta para apresentar uma empresa, alguma coisa, ou contrato... Presta atenção nesse plano de negócios aí, porque tem muita coisa que você vai poder tirar disso aí e ter êxito mais à frente. E isso é muito importante. Estou falando sério para vocês. Eu tive que fazer algumas coisas desse tipo no passado e também bati muita cabeça. Se eu tivesse uma aula dessa que a gente vai ter amanhã, eu não tinha batido tanta cabeça, né? Tinha sido mais fácil as coisas. É paciência. E amanhã eu vou aprender mais e enriquecer aqui os conhecimentos porque conhecimento nunca é demais, meu querido. Estendemos aqui o nosso programa hoje. Ontem nós tivemos um problema. É, com áudio, enfim, né? E aqui hoje, para você que está nos acompanhando, falei, vamos estender esse negócio para compensar o de ontem, vamos que vamos. Te agradeço demais pela participação aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço aí os nossos ouvintes por estarem com a gente aí e, e, e batendo esse papo super agradável, só tenho de te agradecer de coração. Opa, tamo junto e misturado, senhoras e senhores, amanhã então, não perca esse programa com o Rogério Tobias. Vale a pena e vai valer a pena você ficar ligado e aprender. Toma nota, pega um caderninho e o bom no Facebook também que fica gravado, né? Então depois você pode ir lá e ouvir de novo, toma nota, vale a pena mesmo. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Rogerão, uma excelente quinta-feira, um ótimo final de semana para você. Tudo de bom, tamo junto. Para você e para todos, então, tamo junto. Um abraço para todo mundo. Um abraço também. A Valdirene está aqui dizendo muito bom, top. Participando aqui com a gente do programa Aquila, Camila, tá dizendo, dando bom dia aqui pra gente Oi, Aquila, bom dia uh, A Vânia tá dizendo Vânia, que é esposa do Nivaldo Guedes, sempre acompanha a gente aqui no programa uh, Também tá aqui participando com a gente Enfim, os nossos amigos uh, O pessoal que tá aqui sempre acompanhando o programa Agradeço demais o carinho de cada um de vocês É isso, Rogerão, tudo de bom, meu querido Tamo junto e misturado, viu? Super abraço. Um abração. Senhoras e senhores, ó, não dá mais tempo agora sim, né? Batendo em retirada. Eu volto se Deus quiser amanhã. Ó, emendamos, hein? Fizemos aí uma hora, esticamos aqui o nosso programa para você que está acompanhando aí, né? Por conta de ontem, né? Não pudemos estar aqui por uns problemas, enfim. E hoje fizemos essa esticada que valeu muito a pena com o Rogério dando essas dicas extraordinárias e falando aí do marketing. 4.0. Sensacional, né? Então, você que está acompanhando, vale a pena você... Tomar nota do que foi dito aqui e não perder o programa de amanhã ao meio-dia. É isso, agradeço cada um de vocês, mais uma vez, os nossos amigos e patrocinadores. Muito obrigado à doutora Hannah Crispin, a advogada da palavra fácil, 617 421 9090. 617 421 9090. Ou também agradecendo a Nivaldo Guedes Imóveis, falamos aqui, citamos no, no programa hoje, nessa conversa com o Rogério, né? 617 387 4700. Ele Mariana da CSP Innovations também que esteve comigo hoje no programa, 508-536-9495 e faça os censos, se você ainda não fez, vale a pena fazer, não perca tempo, um oferecimento do New England Community Center, um trabalho extraordinário feito na cidade de Stoughton. Pela Lídia Souza, que completou mais um ano de vida ontem, hein? Ficou mais experiente? Feliz aniversário! Também tem a Kátia, né, que é a vice-presidente do NEC, fazendo um trabalho diferenciado. Muito obrigado a todos vocês. Cara, hoje eu tô, eu tô daquele jeito. Se deixar, nós vamos aqui até meio-dia, viu? <risos> produção, já tô indo, produção. Calma, não precisa... Não precisa, né, já chegar chutando a gente assim também, não. Beijo no coração de vocês, gente. Obrigado pelo carinho. É bom demais estar junto com vocês. Eu vou porque a produção já vai cortando a gente, né? Aí, já vai cortando a gente. A produção perdeu respeito aqui nesse programa mesmo, né, produção? É brincadeira o negócio desse. Não vai dar nem tempo de falar do futebol aqui, né, produção? É... da política, essas coisas todas, não dá nada, né? Beleza, então. Paciência. Gente, fica com Deus que a produção já me cortou aqui. É, vamos lá, produção. Amanhã eu volto com muito mais. Se Deus quiser, juntamente com essa turma, tá fazendo uma grande diferença. Essa turma que nos ajuda aqui no programa Negócio Fechado, né? É bom demais. Tá, produção. Eu já tô indo, né? Eu não tô querendo ir hoje mesmo. Eu, por mim aqui eu esticava e falava mais uma porrada de coisa. Tá bom, produção. Beijo, gente. Tchau pra vocês. Fica com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Até amanhã. Valeu.